Se o que perdemos eu quero resgatar Eu voto 13 pra recomeçar Se o que partiu eu quero consertar Eu voto 13 pra recomeçar Eu voto 13, tem Eu voto 13 Eu voto 13 pra recomeçar Eu voto 13, 13 Eu voto 13 Eu voto 13, eu voto 13 Pra recomeçar